Hum. Hum. E fala galerinha! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Imagine! Eu sou o Matt e sejam bem-vindos! É assim, né? Se não for PC, eu que sou o Editor mesmo. Então galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Desde já se inscrevam-se. E se você não me conhece, você vai conhecer agora que eu vou contar um pouquinho sobre mim. Beleza? Quem é esse maluco aqui sou blogueirinho também do Instagram? Sou influencer lá, não sou mais influencer, sou o influencer. Rumo a 5k de seguidores. É, é bem assim. Vou contar com vocês pra me seguirem lá, tá? Eu vou deixar aqui também o link na descrição pra vocês me seguirem lá no Instagram. Beleza? Então me sigam lá no Instagram. O link vai estar tá na descrição. Ah, lá eu danço, posto trends, eu faço edições, faço várias coisas. Eu toco salda, daquela mexidinha que tu tem Toca bebê, toca bebê, vai E aí eu gosto de dançar Mas gostar de dançar não é saber dançar Então tipo, eu gosto de dançar, não é que eu dance Minhas danças são muito aleatórias Apesar que algumas coreografias eu até aprendo Mas ainda faço diferente Então eu sou esse tipo de pessoa que tava dançando só pra se divertir. Não pra dançar. Só pra dançar. Deu pra entender? Espero que sim. <risos> Enfim. Ah, eu sou alegre e engraçado também. Caso eu não tenha falado. Eu acho que não, por isso que eu vou aqui que falei de novo, né? Fazer o quê? Sei cozinhar também. Faço um miojo que ali em três minutos tá prontinho, ó. Massa italiana. Com frutos do mar, que é que é pegar o miojo e fazer com com cunhice, e sushi não, como é que é? é sardinha, sardinha maravilhoso, a receita ótima por você que tá aí querendo é impressionar crush só que não um pouquinho extrovertido e misterioso Tô um pouquinho bipolar um pouquinho bipolar e aqui no canal eu vou trazer vários conteúdos pra vocês muito engraçado eu vou trazer danças é, vou trazer várias danças aqui que vocês vão me ver aqui Muita coisa engraçada aqui pra vocês Ou seja, imaginem várias coisas que eu vou trazer aqui para vocês Por isso mesmo que o canal vai ser canal, imagine eu Espero que vocês se divirtam muito E aí, ao invés de olhar pra câmera, eu tô olhando pra tela pra ver se minha cara tá linda Nossa, eu sou muito lindo Minha cor favorita é vermelho Esqueci de falar alguma coisa? Esqueci, né? O vídeo vai ficar muito curto se eu falar só isso Esqueci de falar alguma coisa? Não, eu tô falando com você Continua Continua Não, eles não vão perceber que eu sou louco perceber não Normal Continua Só um pouquinho Ah, eu vou tá estar com eles Então galera, não liguem muito Esse é um pouquinho de mim E esse é o primeiro de muitos e muitos vídeos Que eu vou trazer aqui pra vocês A câmera tá um pouquinho inclinada, Tenta que eu me abaixasse um pouco E parar de olhar pra tela e olhar a câmera Que eu tenho que conversar com vocês Não comigo mesmo Ok? Você tá gostando? Tá ótimo! Ó, maravilhoso! Ah é, tenho que falar com ele. desculpa. Vocês querem encontrar enquetes aí pra fazer Não, acho que no YouTube não dá para trazer enquetes, né? Mas dá para trazer um quadro de perguntas. Quem sabe? hein? Ah, ele ignora aquele maluco ali. Ele acha que... Eu tô falando sozinho. Que louco. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva E ative as notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou postar após este Não esquece do like e tamo junto Eu tenho que olhar pra lá e não pra cá Deixa o like, beleza? Compartilha e até o próximo vídeo, nos vemos, nos vemos, nos vemos, e vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau, um salve do Matt. Agora aquela abertura canal, imagine, com a barrinha assim de inscreva-se, tá editor, não esquece.